Não não, não, não, não, não. Tem nada, que Cheio de arma, toca a minha gangue. você fala fininho. Tira o pescoço, vai para o rapaz. Passa os pernas em yeah. mim. Ouro macio no peito. Tá quer ver tira de mim. É. Ela quer dar só se for Entrega uma yeah. parte de mim. Solo sagrado, não, não pise Tô com a minha quadrada Só sei tanto que eu parei no tempo Igual o figo domina jogada E ela quer me dar porque eu sou do creamy Sua cara feia dá pra virar mammy Coca a na não esquenta minha filha Porque é o chopo heads resto pra mim um Temos coroa, temos coroa Vai ter uma vida bem. Sabe que me encanta essa bad booty Acelero na estrada, passa mil um. Você ainda é Enzo Chove ali no Benzo Não te compreendo Como que culparam? mano nem Você ainda é Enzo como que compara, mano? cheio de arma, tô com a minha gang. Yeah. Toda sem fala fininha. Cheiro o pescoço, vai pra o rapão. passa as pernas em mim. É. Ouro macio estampado no peito. É. Quero ver tira de mim. É. Ela quer dar só se for no pelos. É. Entrega uma parte de mim. Mano, cê quer peitar minha, minha banca? Olha pra mim e me fala se é quem. É. Que o é. pescoço exala zala de Se é. eu tô na jogada, eu domino o game. É. É. Tô fazendo grana, se ouvir meu flow é melhor que o gana Eu faço o que for só solto a batida Quero conta, dinheiro, foda-se a fama Tenho meus irmãos, tenho minha mama Acha que status enche minha pança Eu fiz outras fitas já falei nas linhas Quem não joga o jogo no final dança Mas é malandro, não é só balança Atento com tudo, mantendo o foco Sou camisa 7 parto pra cima Igual o Luiz Fingo, cara cara o broco. Cheio de arma, toca a minha gang. Yeah, Toma se fala fininho. Tira o pescoço, faz e paga o <San> Faça as pernas tremendo. Ouro macio estampado um no peito. <San> quer ver, tira de mim. Ela quer dar só se for no